Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês 6 dicas de pós-camuflagem. Após você realizar o procedimento de camuflagem, é muito importante você ter os cuidados necessários. A primeira dica é que você não pode pegar sol durante o processo de cicatrização. Quando a gente fala em relação ao sol, é você não ir na praia, na piscina, porque também na piscina tem água de cloro, na praia tem areia, tem a água salgada, então existe vários fatores. Durante o processo de cicatrização você não pode pegar sol, após cicatrizar aí é vida normal outra dica também é que você tem que hidratar bastante essa região a gente coloca o pigmento exatamente ali na derme que é uma camada intermediária da pele que ela é responsável pela absorção da água então é fundamental que você hidrate bastante que você use óculos escuro que você use um bonézinho para proteger durante o processo de cicatrização a terceira dica é fundamental que você se alimente de alimentos ricos em vitaminas K. Por quê? Esses alimentos, eles são vasoconstritores, ou seja, ele vai fazer com que o seu vaso fique mais restrito, mais encolhido. Então é fundamental que você se alimente bastante desses alimentos, porque a gente sabe que as olheiras estão relacionadas também à presença de vasos nesse local. Quarta dica é você não usar maquiagem durante esse processo de cicatrização. Durante esse período, você tem que apenas hidratar. Então, não pode utilizar nenhum tipo de maquiagem. E a quinta dica é necessário que você não coce. Porque se você coçar aquela região, você pode gerar uma infecção ali naquele local. Então, claro que durante o pós, vai dar coceira, vai dar uma ardência, isso é normal porém não pode coçar. Evitar sempre de coçar aquela região. A última dica é muito importante você nunca associar o procedimento de camuflagem de olheiras com qualquer outro procedimento estético então não pode associar com nenhum outro tipo de creme ou nenhum procedimento. É importante que você tenha esses cuidados para que você tenha uma boa cicatrização e que a gente venha ter bons resultados que é isso que a gente espera. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante e compartilhe com algum amigo seu que queira realizar o procedimento. Até a próxima!